Olá, mundo! Eu sou o Perilenc, e nos dias 22 e 23 de maio, na Faculdade Dom Bosco, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, Hemisfério Sul, América do Sul, qualquer canto, tem Planeta Terra, que é redondo, acontecerá o DevOps desde Porto Alegre. Eu já falei Porto Alegre antes, mas este evento dantesco e eu, o estarei lá para uma palestra, que espero que dê sucesso, que é TDD Infra. É testar depois do de deploy? Interrogação. É, espero que essa palestra dê boa. E eu convido todos vocês para prestigiar não só a minha palestra, mas a palestra de todos. E como todo bom DevOps Days, terá palestras, terá Lightning Talks, terá Open Spaces, terá muitas coisas legais, terá a presença de Gomex, terá a presença de Somatório, terá a presença de Matheus Prado Será que Matheus Prado terá ou a gente vai ter que confeccionar um Matheus Prado de papelão? Não sei. Mas eu convido a presença de todos vocês para o DevOps desse Porto Alegre, vem